E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro, e Estamos na cidade, na ilha de Cinnabar Vamos fazer o que hoje? O que, é que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos guardar um Pokémon nós vamos reviver um fóssil Temos a nossa Raichu Nossa Primeape Nossa Charizard Nossa Vaporeon Nossa Dratinezinha E a Vioplam Vamos guardar a Vioplan No momento Opa, aqui tá cheio Vamos guardar aqui só para reviver o fóssil e a gente poder ver o nosso pokémonzinho Aqui é um centro de pesquisa, o laboratório A gente vai dar uma exploradinha aqui e vamos falar nessa última sala, se não me falha a memória Esse carinha aqui Ó, nós vamos largar aqui Largar o fóssil dome, que é o que nós temos, beleza É um cabuto Usar a máquina de ressurreição Vai levar algum tempo, beleza Vamos deixar ali o nosso cabuto e vamos para... O ginásio ele vai estar tá fechado, ó, porta trancada. O que interessa para a gente nessa ilha, por enquanto, é esse aqui. Ó, ilha de Sirabar. A cidade do desejo ardente. Que é pokémons de fogo ginásio. primeira coisa que nós vamos fazer é... Vamos trocar a frente. Vamos botar o Primeape na frente. E depois o Vapor. Né? Vamos nivelar todo mundo depois... Pegar nível com o nosso Charizard Vamos dar uma explorada Opa, temos um Coffin tirar uma... Diminuir um pontinho de volume Porque senão ele começa a ficar bem louco Master Essa bola aqui em cima É um perigo Outra bola Aí, temos um Coffin Mais um para a nossa Pokédex temos a Coffin, bem pequenina. Ah, um Grow Light. Grow Light não nos interessa agora. mas Nós já temos. Inclusive, temos o Arcanine. Sua forma evoluída. Vamos lá, gastar todos os ataques que a gente tem para né? antes de, de perdê-lo. O oh, Dratini está nível 29. Que aprender. perder. Pancada. <coughs> Pancada é o Slam. Vou trocar o encarar deixar o Slam. Bora Ó, Aqui tem partes que a gente cai Tem partes que a gente vai e volta Então a gente tem que cuidar essa mansão Não é tão simplesinha Tem portas Tem suítes que a gente aciona uma coisa E abre em outro lugar Rádio quente Errei golpe corte Beleza, agora não errei Já se foi o disco Aí, achamos alguém pra tretar Uma Arbok Pokémon do tipo venenoso Agora vem uma Ekans Vamos formar o Vaporium. tem um Surf, já é Elvis, e a Elvis. A Hatgate. A vai para a Emei, para essa. Para esse que está aí, ó, O Golpe Court. Show de bola. Vamos, lá, Tem ali a, a estatuazinha do Cubone. Vamos acionar ali. Botão secreto. Acender os olhinhos. Vamos dar uma explorada. O caminho que nos interessa é nos outros andares. Aqui é mais para exploração. Tem bronca aqui nos pokémon fraquinho. Aqui ainda tá fechado. Ah sim, esse botão fechou aqui. Então, vamos subir as escadinhas. A rata Kate? Tá pra ti a rata Kate? <risos> o nome dela é Kate? E ela é uma rata. É a rata Kate. Ah, só não queria ficar essa. Não nada. agora eu vou caminhando e vou tomando dano. Aí, ainda deu tempo de pegar mais uma experiênciazinha. Boa, Dratini nível 30, está evoluindo. Vamos saborear um pouquinho. Aí, temos uma Dragonair. Ela ainda está Loli, ainda está pequenina. Ó, aqui, o botãozinho está aceso, então vamos reparar. Bora. Uma Charmanda Eu não sei se eu consigo derrotar ela Eu só quero pegar mais um nível com o Primeape, pelo menos Aí Ah, não peguei Achei, Achei que o Primeape Já pegaria um nívelzinho de cara Acho que ele vai morrer, vai desmaiar Dois de vida Aí, nível 45 Um, um nívelzinho, conseguimos ganhar Dois vidas do veneno, um de vida. Já era pro Flamengo <risos> Agora é o nosso vapor que está na frente. Um diário. Falando do Mil Pokémon 151. Estranho, né? Pokémon 150 é clone do 151. Opa, temos uma Grimer. Quer dizer, não temos uma Grimer, agora teremos uma Grimer. Olha aí, rapaz. Grimer adicionada na nossa Pokédex. Vamos lá de Coffin. Raio Aurora, não sei se faz muito efe. Ah, Se alto se destruiu, se é assim mesmo. Beleza. Vamos voltar aqui. Aqui, caminho trancado. Vamos gastar o surfar, né? já que perdi um pouquinho de vida. Aí. bolinha na mão. Cálcio. Cálcio, zinco, esses bagulho tudo é pra aumentar os pontos do Pokémon. Vamos dar até uma olhadinha na bolsa pra mostrar pra vocês. Vamos na manha desde cima. Mais HP para aumentar a vida do boneco. Vamos usar. Será que alguém que consegue. Será que o Charizard ainda usa? Aí. Cálcio, o cálcio aumenta é o meu especial ataque. Será que é possível usar no Charizard ainda? Vamos usar mais um no Charizard. Ferro, não tem nenhum efeito. O ferro aumenta a defesa, então nele não adiantou. No raio funcionou. Aí, carburante aumenta a velocidade. Será que eu consigo aumentar a velocidade do Charizard ainda não? Vapor. Beleza. Aumentamos o status de velocidade do Vaporeon. O Zinco. O Zinco aumenta é especial de defesa. O primeiro eu vou acelerar tudo que eu puder. O Charizard acho que já está no, no máximo que eu poderia fazer com itens. Vamos usar o Dragonair. Aí, vamos deixar o Dragonair voando. Aumentar o ataque. o ataque eu vou deixar no Primeape. O ataque eu vou deixar no Vaporeon meu ataque eu vou botar no Dragonair também olha aí que bonitinho, foi para tudo, unha rápida essa aqui é o que, que é pra usar né? ele geralmente ser o primeiro a, a atacar, geralmente né? não é sempre que funciona descongela, pérola e a pedra d'água beleza, não temos mais nenhum itemzinho bacana Oh, aumenta o poder do Dark, só que tem Attack Dark e o Vaporeon, mas não tem <risos> tem muito o que fazer aqui. Pedra queima, por aqui, depois está defesa, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, beleza. Já damos uma distribuída. Ah, eu queria que viesse uma Muck de uma vez, um, uma Wizen. Daí é, ia ser bacana. Oh, aqui tá acionado o bagulho, ó não consigo passar. descer aqui, vamos acionar o botãozinho e Vamos liberar aquele acesso, acredito eu Nossa, o cofezinho me tirou muita vida, rapaz Beleza, tá desmarcado o zóio do bicho, ó, agora pra gente conseguir passar Um Weezing, bem que eu queria Vai aí, Raichu. Onda trovão. Ah, envenenou, a Outra bola. Aí, temos um Weezing. Capturamos o Coffin e o Weezing. Muito bem. A Muck. Vou negar que eu queria também, se tipo, tivesse, né? Se tivesse a opção. Mas a Muck, nome não me melhor, é muito difícil de aparecer. Ó, Charizard na área de novo. Já, já não tá tão nitrado, vamos dizer assim. Nível 48, ele tá no nível dos demais, então ele não tá tão forte. Temos que mudar essa situação. Ele por muito tempo ficou muito roubado. aí O problema é que aqui os, os bonequinhos dão muito pouca experiência, né? Mas vamos pegando. Já já já tá quase nível 49. Esses cofinhos não são de nada pra ele. Beleza, chega aí, lança chamas no Magnemite. Nossa, o Magnemite foi muito pequenininho. <risos> e o Magneton também tá, continua pequenininho, né? O Magnazone, eu acho que, que é a última forma dele, acho que não tem nesse jogo. Aí, beleza. Agora vamos, vamos caminhar um pouquinho devagarinho só pra não ter perdido de eu cair que é, é ali onde me interessa depois. Então, mas não é... Eu só vou andar nesse outro lugar aqui para vocês terem um conhecimento da, da geografia Da mansão Pokémon Sombria Monstruosa, aí Beleza, vamos pegar esse item e vamos cair Agora é cair que interessa é lá naquele buraquinho, só que se eu não me engano É no buraquinho menor <risos> Vamos cair aqui Aí, ah, não deixou né? Vamos a voar, derrotamos o Grow Light. Oh, Dragonair, Dragonair, não é mais Dratini. Dragonair nível 32. Aí vamos ver se eu tô no lugar certo ou se eu tô no lugar errado. Eu acho que eu tô no lugar errado, mas tá bem. Vou, Vamos detonar esses loucos aqui de novo. Eu acho que eu caí no lugar errado <risos> Ah não, pera aí, deixa eu ver mais um louquinho pra enfrentar Nine Tails, que Nine Tails bacana, né? Muito show! Cara, eu vou parar de tomar dano com o meu Pikachu Onde é que eu vou aqui? Tem algum esqueminha pra tirar... aqui cura tudo O raio tá tomando dano de graça Também as super poções Não dá. Tá, deixa eu só ver onde é que eu tô. Eu achei que tava fazendo coisa certa e tava fazendo coisa errada. Então, secreto o cartão. Voar, porque é capaz de se explodir Né, Quer saber? <risos> vamos aproveitar que a gente tá, tá tomando dano de graça Vamos lá recuperar nossos bichinhos No centro Pokémon O Kabuto, ele só vai estar pronto Revivido Quando a gente terminar essa parte da mansão Então vamos de novo Vamos lá Esse é assim, Primeape também já ganhei uma serventia. Vamos ver se tá certo esse caminho. Aí, agora sim. Era no maior mesmo, viu? Eu que tava rateando. Ah, o Wizen, eu ratei. De novo. O Wizen não é adversário pro Primeape. Tem muita dificuldade contra o tipo venenoso ó, Pode ver que o próprio Coffee, em Nível 28 não, ele não consegue dar um hit kill Aí, ó, Ali é uma saidinha Mas não é ali ainda que a gente quer o Growlite é fraquinho né Aqui é essa parte que interessa pra gente Lá em cima nós temos a chave secreta E temos o Giga Drain A drenagem Ah pô isso tá aqui que bonitinho a drenagem máxima dos pokémons de planta, né? Vamos usar esse... Botãozinho para abrir, para liberar acesso ali naquela primeira porta, beleza. Rata Kate. Aí, repara tudo, bora. Mais uma Rata Kate. Nível bom a Rata Kate, aqui, tem, já tem um cientistinho ali, ó. Só vem, rapaz, só vem, bem tranquilo. Magnamite. Toma dano. Electrode, Electrode tem que ganhar dela antes é que ele se, se exploda. Esse botão aqui eu não aciono ainda. Aí, já se foi. Ah, não repare os latidos, tá pessoal? Ele gosta de se manifestar justo quando a gente está fazendo nossas coisas. Deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu deu vai ver, deu. Hein? Deu, deu deu deu deu deu deu deu Atacada nos cachorros Pra gente poder terminar aqui nossa mansãozinha Dragoneiro de 34, e o XP Share Ele ajuda muito A gente não fica naquele troca-troca Aquela lenga-lenga de Pokémon é, Acabou meu, meu quebrateiro Tem que trocar aquele encarar que não faz nada ah, opa, aqui ó. É, tá fiquei sem ataque nenhum eu, Tipo lutador Vamos usar o Vaporeon. Beleza, vou pôr eu, e agora aqui ó, chave secreta Essa aqui que interessa a gente poder abrir o ginásio de Cinnabar Vamos usar o surfar e vamos catar aqui ó, esse aqui era o raio solar se não me engano E já é, vamos voltando agora, eita pô, não fiquei preso Vamos voltar e vamos pegar nosso fóssil Aqui não é, vamos dizer assim, o melhor lugar para pegar a experiência, porque os pokémons dão muito, pouca, muito pouco XP aqui, né? O ideal é pegar... Maldito? Ah, maldito! O ideal é pegar uma rota que tem bastante treinador e usar o Versus Seeker. Daí sim, vocês conseguem lutar mais de uma vez com o mesmo, ganham, além de muito mais experiência, ganha muito mais dinheiro. Ah, tem que esforçar esse botãozinho. Eu não, não deixa sair, cara. eu podia usar o cavalo, eu podia usar o, a cordinha lá pra fugir, mas eu vou, vou usar a saída normal. E nem sempre a gente tem esse recurso, né? Mais um dito, mais um mardito. Agora a gente veio aqui e vaza. Legal que a gente vai sair, ó. ó repare, pela entrada, o bagulho é tão sinistro. Que a gente entra pela entrada e sai pela entrada, mas por um lugar diferente Vamos guardar o coffin A coffin, no caso, a gente poder pegar o nosso cabuto Beleza, pegamos... Pegaremos o nosso fóssil Ah, oh, vocês estão vendo um o cabuto que eu me pensei... Me dá uma de cabuto? Não, vamos olhar agora como é que está o cabuto Pegamos um cabuto Olha ali é bem pequeno, parece uma, uma bolotinha com, com um zóio depois que evolui ela fica mais legal ela fica com pinças e tudo mais mas, mas eu não, não pretendo lidar com essa parte agora, talvez mais perto da liga ou depois da liga, só pra gente ter uma, uma Pokédex bem recheada e conferir as versões que foram feitas vamos guardar o cabuto vamos retirar Cadê vai o Plano? Que é a nossa Pokémon... Cuts. Beleza, vamos ir para o ginásio de Cinabar. Aqui a gente tem duas opções, a gente enfrenta todo mundo ou responde as perguntinhas. Ó. Quiz. Comece a acertar. Se a porta abre, para a próxima sala. Se errar, sou obrigado a enfrentar o treinador. Se eu acertar, posso passar direto, mas eu enfrento todo mundo, é melhor. Caterpia evolui para o Metapod? Sim, ele evolui. Pode passar, mas eu vou enfrentar o cara igual. hora essa. Estou aqui para ganhar XP. Full Picks. Nine Tails. A Nine Tails ficou muito legal. Aí, ginásio de Pokémon de fogo. já teve sua primeira vítima. Muito bom. Tem dois treinadores ainda por cima. Se eu quiser se enfrentar. 9 insígnias de pokémon certificado, não são 8 Não está certo, mas eu vou enfrentá-lo Esse foi o Fupix Segurei a segunda Fupix Nine Tails Já gastei tudo para os Corte, Mas não importa Estamos aqui para pegar XP Tá durando ninguém, rapaz? Nas mãos do Prime Ape. Boa. Só vai. Vamos lá, próxima pergunta. Poliwag ele evolui três vezes. Na verdade, ele evoluiria três vezes. Porque ele vira PoliReal. E o PoliReal ele pode virar o PoliToad e o Polivrat. Então eu não sei se ele evoluiu. Aqui eu vou considerar não, né? Porque não existia o PoliToad nessa versão. Então, essa, essa pergunta está desatualizada. O PoliRio, ele evolui sim, três vezes. Só que não linearmente, né? É uma obrigatória e a outra dividida em duas vezes. Ataques elétricos são efetivos contra tipo terra? Não. Contra tipo terra, o ideal é planta e água. E elétrico, ele é efetivo contra voador e... Água. <risos> Vamos lá, RAPDASH A RAPDASH eu achei que ia ficar mais adultinha Pelo tamanho que ela ganha Beleza, para mim tá no conta geral Próxima pergunta Pokémons do mesmo tipo e nível não são idênticos? Não Mesmo nível e tipo são idênticos? Ah, talvez ele queira dizer em aparência Porque em status não são ah, tudo bem. Beleza, vamos patrolando os gurizinhos. E mais uma pergunta. Vamos ver se essa certa. Errei uma, viu? TM28 é o tumba de pedra. TM28 é o tumba de pedra. Sim. Ah, não era. Essa eu não sabia. Melhor é HM20. Beleza. Nossa, eu vou chegar só com o Primeape no Blaine. Muito massa. aí ah, esse é o Blaine, ó. Ali são os Pokémons do tipo Fogo. Começou com o Growlite, não precisava, né? Dar essa pra gente. Ah, acabou, acabou. Aí, Primeape nível 47. Rapidash. Vamos tirar uma vidinha da Rapidash? Aí, Vaporeon. <risos> Arcanine também é outro, foi muito legal né? que foi pro saco. <risos> não pro saco, A gente ainda tá muito roubado, aqui tem perguntas? Né? Ah. Beleza! Cidade de Cinnabar foi zerada por nossa conta olha ah, aqui ó Quem é aqui mesmo? Não é, o, não é o nosso rival, é um outro É o Bill isso, ele vai me levar pro, pras ilhas, a ilha 1 depois da liga tem a Seven Island. Por enquanto tem a Three Island. Nós temos que fazer algumas missões nas ilhas e tudo mais. E essa parte é bem legalzinha, é um extra, se comparado a primeira versão. Aqui tá com, ó, a gente tem que achar o rubi, a safira, aqui os problemas que tá tendo nessa máquina. A gente tem que ajudar a solucionar. Então nós temos que ó, pegamos um meteorito. Three, uh, Three Ticket, é pra gente ir nas ilhas 1, 2 e 3, o mapa das ilhas. E aqui a gente vai fazer umas missõezinhas que na primeira versão não tinha do jogo. Mas aqui é bem legal, a gente acha mais alguns pokémons diferentes. Enfrenta uma galerinha antes de ir para o último ginásio. Se vocês repararam, nós vamos pegar aqui. Ó. Estamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete insígnias. Falta só a do ginásio de terra. Então nós estamos bem encaminhados no jogo. Agora vamos fazer algumas missões secundárias, mas foi isso vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado quem acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueçam de se inscrever no canal, se inscrevam no RetroGamesBR 3.0, se inscrevam no Braseiro, se inscrevam no Aula de História na Web 3.0. Quem puder dar aquela força, eu agradeço demais. A série está ficando bem bacanita, tá do jeito que eu gosto. Já falei demais e até a próxima.